Olá, pessoal. Que a graça e a paz que excede todo entendimento esteja com cada um de nós nesse dia. Amém. Meu nome é João Olímpio, evangelista João Olímpio. E hoje eu quero meditar com você, eu quero estudar com você um tema muito interessante a respeito de que Jesus é Miguel, né, o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel é um dos títulos dado a Jesus, como muitos dizem. É isso que nós vamos estudar nesse nesse nesse texto. Neste vídeo, é isso que nós vamos estudar neste vídeo Eu peço a você que fique até o final, que depois eu quero ver o seu comentário a respeito deste tema Tá ok? Fica comigo aí Bom para começar, eu quero pedir a você que não é inscrito Se você puder se inscrever para estar ajudando a gente No nosso trabalho, aí, deixar seu like Que nos ajuda muito né? É de graça e nos ajuda bastante A gente fazer Esse trabalho aí De trazer os estudos bíblicos E a gente meditar a respeito da palavra Que eu creio que ajuda muitas pessoas Porque me ajudou muito No começo é, Esses ensinamentos assim em vídeo Entendeu? E eu creio que Ainda continuo me ajudando, tem muitos irmãos que fazem um trabalho excelente na internet Que merece até mais de 10 likes por pessoa, entendeu? Mas eu peço a você que nos ajude aí se inscrevendo e deixando seu like Bom, é, para começar a gente precisa ter em mente o seguinte Jesus, ele disse, eu e o pai somos um Nós sabemos que Jesus... É a segunda pessoa da Trindade, né, ele é o Filho, é o Libertador, é o Salvador, porque Deus né, é Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, Criador, Salvador e Consolador, é um Deus triuno. Né? E ele diz para o seu, para o seu discípulo, né, quando perguntou, Mestre, nos mostra o Pai, e ele diz assim: Eu estou com vocês há tanto tempo, e você me diz me mostra o Pai, que envia a mim. Vê o Pai, porque eu, o pai, eu e o Pai somos um. Né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um. É algo que foge ao entendimento do ser humano, explicar isso com lógica e raciocínio humano. Um Deus triuno, um Deus que é um e é três, é três, é um. Né? E, por outro lado, os anjos, que nós sabemos que são mensageiros, que estão debaixo da autoridade de Deus. Se eu não me engano, isso está escrito no livro de Jó. É, em outras partes da Bíblia, que eles estão debaixo da autoridade do Senhor. Né? E... e debaixo da autoridade de Jesus, é, debaixo da autoridade de, da, da trindade em si. Né? Porque Jesus também tem autoridade sobre os anjos, como Natanael, quando ele encontrou com Natanael, ele contou a vida de Natanael, Natanael, Natanael ficou ali surpreso, né, por ele ter contado aquilo tudo, Jesus diz assim, olha, você está maravilhado ao dizer essas coisas, mas se você me seguir coisas maiores do que essa, você verá, você verá os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. né é, Jesus, quando está no Getsemane, que Pedro puxa ali da sua espada e corta a orelha de Malco, Jesus pega e fala assim, ó oh, não faça isso, porque se eu quisesse, eu oraria o Pai, o Pai mandaria uma legião de anjos e destruir isso tudo aqui. Se eu não me engano, ele repete isso na frente de Pilatos também. Que se, é, se, se, se, eu, se eu quisesse, eu pediria e viria uma, uma legião de anjos aqui e me salvaria e pronto. Você só está fazendo isso porque é a autoridade que o Pai te deu para fazer isso. Então, quer dizer, Jesus também tinha, tinha e tem autoridade sobre os anjos. Os anjos são mensageiros, como a gente sabe disso, decorrer de toda a Bíblia. E tem pessoas que usam, até o livro de Enox, se não me engano, o livro de Enox diz né, que o, anjo, o, ar, o arcanjo Miguel ele intercedia né, entre Deus e os homens. E a Bíblia vai dizer que não há outro intercessor, não há outro mediador, não há outra ponte entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Jesus diz em João 14,6 6, né, que ninguém vem a mim, Ninguém vem ao Pai, senão a mim, né? Que Ele é o caminho, a verdade. Vem ao Pai, senão por mim. Ele é o mediador, Ele é o único mediador hoje entre Deus e os homens. E a gente sabe muito bem que no Antigo Testamento, né? Fala muito de anjos que mediava, né? Entre Deus e os homens. Mas isso você não pode faz, fazer desse argumento, né? e rebaixar a pessoa de Cristo, a pessoa, a autoridade de Jesus, a uma criatura, porque nós sabemos que Jesus não é uma criatura, Jesus é o Criador. João capítulo 1 vai dizer que tudo foi feito através dele, se ele não tivesse lá, nada daquilo teria sido feito, e dele, por ele, para ele, são feitas todas as coisas, então ele também é o Criador, ele é Deus, Jesus é Deus. E então é um absurdo você falar que Jesus é o arcanjo Miguel e Miguel é Jesus. Isso é algo antigo, isso é algo muito antigo, isso os gnósticos ensinavam isso ou ensinam isso até hoje. E agora vem a igreja adventista e, e afirma, né, que Miguel é Jesus, que Jesus é Miguel e usa textos distorcidos e e filosofias humanas, né, totalmente distorcidos para falar para dizer algo a respeito tão, tão fácil de entender. Perceba o que. Eu vou usar esse texto aqui de, de Judas, que muitos irmãos usam esse texto aqui acertadamente, não só esse, mas muitos outros textos que eu podia usar, para refutar essa ideia de que Jesus é o arcanjo Miguel. Primeiro eu quero te dizer que Judas aqui, ele escreve essa carta e, e dá a entender que a intenção dele era escrever outra coisa. Mas ele fala assim, irmãos, eu eu, eu eu ansiava muito de escrever essas cartas, eu vou dizer aqui para minhas palavras, para não ter que ler o texto todo. É, Judas fala assim, irmãos, eu estava ansioso para escrever essa, escrever a voz, mas é, é, eu não posso deixar de dizer isto E ele começa a falar né de homens que se infiltraram no meio da congregação e começou a pregar heresias, começou a pregar contra as autoridades espirituais, começou lançar injúrias e, e, e, e calúnias no meio do contra autoridades autoridade rejeitando, né, é, o, o evangelho genuíno e, e, e infiltrando ali. Como acontece no nosso dia hoje, pessoas que infiltram no meio do povo de Deus, que nós sabemos que são joios, que são falsos profetas, que estão tá com espíritos malignos e ensina evangelhos distorcidos, que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e e Judas aqui está falando a mesma coisa, até que ele chega ao ponto que ele fala assim, olha, eu vou ler aqui o versículo 8, ele diz assim, ora, estes, de de, da mesma forma como alucinados inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava é, com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Eu gosto muito da, da Bíblia de King James, que ela é muito clara. Né? Então, quando Judas chega a esse ponto, ele está falando assim, olha, olha, ele dá um exemplo aqui, olha, nem Miguel, ele não se atreveu a lançar injúrias, ou seja, calúnias, contra o próprio diabo, enquanto esses que se infiltram no nosso meio, ficam lançando essas, essas doutrinas erradas, e uma delas é essa, de falar que Jesus é o arcanjo Miguel, se infiltra no nosso meio para poder lançar essas doutrinas erradas. E agora o argumento que eu tenho para você que que joga por terra essa falácia, de que Jesus é Miguel, pelo seguinte, perceba o que, que Judas diz, o arcanjo Miguel argumentava com o diabo, ou seja, ele dialogava, ele estava debatendo com o diabo, e batalhava, né, tinha uma disputa ali a respeito do corpo de Moisés, aí Judas vai dizer, ele não se atreveu a fazer qualquer acusação ou injúria contra o inimigo, ilimitado, Limitou-se, essa palavra aqui que me mata, limitou-se a declarar, o Senhor te repreenda. Agora eu te pergunto, Jesus, que assim que saiu das águas, depois de ser batizado por João Batista, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo que desceu sobre ele ali, né, que depois ele leu o livro de Isaías, dentro da sinagoga, Isaías 61, e diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. O próprio Espírito do Senhor o leva a, ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, para ser provado pelo diabo. E a gente conhece ali a história, ele o diabo tentando é, é, é, é, levar ele ao erro, usando a própria palavra de Deus, e no final ali né vamos dizer assim no último round ele pega e pede a Jesus para que o adore aí Jesus pega e fala com ele olha mas está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto e alguns evangelistas escreve que ele fala assim arreda-te Satanás ou seja ele expulsa o diabo ele expulsa aquele demônio ele expulsa o inimigo, arreda-te. Então, como que Jesus ia terminar essa disputa aqui, limitando-se, encolhendo-se, se retraindo, né? recuando na frente do diabo, dizendo assim, olha, eu não quero conversa com você não, que o Senhor te repreenda. Como que Jesus ia fazer isso aqui? Se depois nós temos vários não só nesse do, do deserto, mas nós temos outros vários relatos que Jesus, diante do inimigo, ele, não, ele nem dialogava com ele. Ele dizia, ah, Satanás, para trás de mim, Satanás. É, é, ele expulsava na autoridade mesmo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando manda os discípulos em, em missão, eles voltam maravilhados, dizendo, Senhor, só tinha que ver como os próprios demônios se submetiam ao poder do teu nome. E, de, e Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo 2, se não me engano, versículo 9, é, e Deus o Pai o exaltou, falando de Jesus Deus o Pai o exaltou sobre, sobre, soberanamente né? sobre, sobre maneira, Deus o Pai o exaltou sobre maneira dando ele um nome sobre todo nome E no versículo 10 diz assim Para que todo joelho se dobre diante dele Dos que estão na terra, no céu e embaixo da terra Ou seja, que todos se sujeitem a autoridade do nome de Jesus e, e hoje e Jesus nos ensina tudo que pedis ao Pai pede em meu nome ou seja o nome de Jesus a autoridade de Jesus a pessoa de Jesus tem autoridade de expulsar demônios né tem autoridade de nos levar diante de Deus tá ok e, e, e, e então é um absurdo você dizer que Jesus não se atreveu ele se limitou ele ficou limitado diante do inimigo. Eu vi o, o, o, o, o professor Leandro Quadros, aquele cidadão que é uma fábrica de heresia, dizer que não, Jesus aqui ele foi um cavaleiro. Ele não quis discutir com o diabo, ele foi um gentleman. Ele, ele, né? Jesus foi um cavaleiro. Eu não vejo Jesus de forma nenhuma ser é cavaleiro diante de heresias, diante, diante do diabo. Se diante dos fariseus ele chamava eles de raça de víboras, de hipócritas, de sepulcros caiados, né? de filhos do diabo. Agora Jesus, diante nessa disputa do corpo de Moisés, aqui ele vai se retrair, como está escrito aqui no versículo 9, ele, vai se, ele se limitou a declarar: O Senhor te repreenda. Primeiro que nós já estamos falando aqui de uma carta escrita que depois de Jesus já tinha se acendido ao céu. Então, quando está dizendo que Senhor te repreenda, já está falando não só de, da pessoa do Criador, mas também da pessoa de Jesus que já, já estava assentado no trono do Pai. Então, ele estava dizendo, o Senhor te repreenda. Ele estava se dirigindo ao que estava sentado no trono já ao próprio Cristo, ao próprio Deus o Senhor te repreenda então isso aqui joga por terra isso aqui mata Jesus não se limitava diante do diabo ele o expulsava aonde Jesus estava se tivesse um endemoniado ele o expulsava e O diabo. quando Jesus fala que ele deveria ser entregue tal, e tal, aí Pedro fala assim não, Senhor, não deixe que isso aconteça e Jesus percebe que aquilo é um assilado do diabo né? era mais uma mais uma, uma, uma cilada do diabo ali, falando para ele não, não terminar, não consumar o seu, o seu sacrifício, o que, que, que, que Jesus fez? Apontou o dedo para o lado de Pedro e disse assim, arreda-te para trás de mim, Satanás. Então Jesus não brincava com o diabo. Jesus não se retraía diante do diabo. Para começar, Jesus nem conversava com o diabo. Eu quero que você me mostre dentro da Bíblia onde que Jesus troca troca palavras com o diabo, eu quero que você me prova dentro da Bíblia, aonde que Jesus discutia com o diabo, não tem nenhum lugar na Bíblia, quando o diabo ia começar a dialogar com ele, opa, sai, asa fora, é, a gente vê em muitas congregações aí, pessoas conversando com o inimigo, com pessoas endemoniadas, conversando, entrevistando o inimigo, aquela pantomina toda, que a gente sabe que aquilo tudo é um teatro, é uma palhaçada, é um circo. Jesus não faz isso, Jesus não discute com o diabo. Onde que Jesus está, ele o expulsa na autoridade do nome que Deus o Pai o exaltou, soberanamente, sobremaneira e deu-lhe um nome sobre todo nome para que todo joelho se dobre na terra debaixo da terra e no céu diante da tua autoridade amém eu vou parar por aqui senão o vídeo vai ficar muito longo mas eu espero aí seu comentário a respeito do assunto e até o próximo vídeo que a graça e a paz do nosso Salvador que tem toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo dela esteja contigo, conosco neste dia, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Até mais.